A Casey também está participando da 27ª abertura oficial da colheita do arroz. Henrique, o que vocês estão trazendo então para esse evento, para o público que está participando? Elisa, é, primeiramente prazer em falar com, com vocês do AgroLink. É, a Case está trazendo a linha de tratores, o portfólio completo, né? mas principalmente a linha de tratores né? e de baixa, média e alta, alta potência e a nova série de né, que é um, uma série que a gente lançou na expoente do ano passado e enfim, vai fazer a primeira safra né? é, no arroz agora esse, esse ano. Né? Então a gente está bastante, bastante animado, bastante entusiasmado com essa nova série de colheitadeiras, um conceito um conceito novo, moderno, né? Uma proposta de valor de entregar uma máquina com mais disponibilidade, com menor consumo de combustível e menor custo operacional, né? É, sempre cuidando da qualidade do grão, né? Esse é um, esse é um tá no DNA da, das máquinas, case, das coletadeiras, é, entregar um grão de boa qualidade, né? Em relação à participação no evento, como que vocês estão avaliando? Para nós é importantíssimo, né? A maneira que um evento focado, né? Ao agricultor é, produtor de arroz a gente precisa, quer aumentar o nosso relacionamento, aumentar nossas participações de mercado com o, o, o produtor é, de arroz e a grande vantagem que a gente está percebendo na metade sul do Rio Grande do Sul é o produtor de arroz que hoje está plantando soja também, né? diversificando culturas e entrando, gerando mais receita na atividade. Né? Isso é bastante importante para a sustentabilidade do negócio e a gente tem a satisfação de ter uma máquina que com poucas regulagens, poucas configurações, tu acaba cor, colhendo, né? trabalhando nas duas culturas. Né? Então esse é um grande, um grande diferencial da case. Né? Como é que está a expectativa de mercado desse ano da case? É boa, é positiva, acho que é um, né, o Brasil está entrando na safra e na colheita de uma super safra, né? então, de uma maneira geral, todos os, os, o alinhamento de todos os indicadores do, do agro estão tão favoráveis, né? Desde a, o plantio foi muito bom, a colheita, de uma maneira geral, está sendo muito boa, é, os preços estão de médio para bom, então, a gente espera que o mercado retome, né? não a patamares do, de, alto, de altos níveis da economia, mas bem melhor do que foi em 2015 2016. Perfeito. Obrigada, Henrique. Obrigado, é um prazer falar com vocês. Eu sou Elisa Malicheski, direto da 27ª abertura oficial da colheita do arroz para o portal AgroLink.